você sabe, né? A cada momento ele tem uma casa de show, <risos> Luiz Zé noite. para não para, é... não, para não pode parar. Ó, São Paulo tem uma coisa que é o seguinte, patrimônio imaterial da cidade é a fila, né? Sim, você é, pega uma fila. Qual? E o patrimônio imaterial da noite, do humor da cidade, é o Luiz França. <risos> né? Patrimônio. <risos> e do Japão, hein? Do, do Japão. Japão. Japão. Japão. Japão Esse é, Japão. é patrimônio Japão. material. Ele tem a maior agência de viagens do Japão pra humoristas do Brasil. É, mesmo, cara. é verdade? Cara, já foram 46 <risos> comediantes comigo. Cara. Caraca, tudo isso? Isso. Você já foi 46 Não, vezes pra Não, eu fui lá. 29 vezes. Mas já levei 46 <SSS> U... com mediante. Tá Uma vez eu levei véio. 7. Tipo, ah, vamos fazer sete samurais sentados. Ah, vamos, aí eu levei sete caras. E por, quê? por que Japão? Como, como você teve esse contato com o Japão? Já? Cara, foi assim, na verdade, eu tive uma sorte. Porque assim, o cara que tava querendo levar humor pro Japão, ele mandou é, é, mensagem na Orkut, né? Que tá voltando agora. Eu tá voltando, verdade. Tá voltando, tá voltando. Voltando. Voltando. voltando. Boa. É verdade? É. é, é. Eu não sabia. Se vai voltar o Orkut. É. O cara mandou para todo mundo, Para todos os comediantes. Nenhum respondeu. Eu fui o único lá que falou: oh, beleza. Aí Tudo o cara, bem, como é que, todo é que você o tá? tá? O cara, pô, eu quero te trazer pro Japão. Mas você fez por, por, por educação? Ou você se interessou? Na educação, eu falei, o cara não vai querer que eu vá <risos> é. Eu falei, eu, é. por que que eu não vai chamar outro cara? Né? É. Aí falei, o cara, não, nunca trouxe humor tal. Aí eu falei, ah, vamos, cara, ó, te dou a passagem, meio a meio. Eu falei pô, ninguém vai assistir, eu vou ganhar, vou lá conhecer o Japão. Sim, vai Aí passear, né? Nossa, eu fui, cara, foi uma loucura. Foram 14 shows. Caralho! Lotados, assim. Eu falei, caramba, que da hora, quero que voltar. Que legal, velho. Ganhou em né? Ganhei em <risos> Aí comecei a levar os caras, viu, o Porsche, Acho que o primeiro ir comigo foi o Poxar. E depois foi levar essa galera, o Rassum foi comigo, mas o é, Mas você abriu o negócio people. só pra fazer isso? Só pra fazer isso. Puta que Aí Agora eu que só levo a galera. Cara. Agora eu nem faço mais show. Vou lá comprar a moamba. Você organiza tudo, leva <risos> a galera. Leva a galera. Compra é, uns eletrônicos. Bora comprar sushi também. iPhone. Os né? é. caras vendem iPhone aqui, ó. Mas, ele, mas o iPhone lá não é diferente? Não, não. Agora... É outro, ah, tá, tá. Cara, já... a Luiz lá. traz camisinha diferente. Ah, é um né, Olha, eu tô só baita. Pô, mas piru pequeno, né, bola? Não, não é isso não. Eu trouxe a bicicleta pro Rony uma vez. É verdade, é verdade. É verdade, dobrava. Dobrava, botei na mala e. Trouxe, não, cara. você não tá dizendo né? no Japão. Kobe na mala? Kobe, velho. Eu trouxe... O Bife Kobe também é de lá. Ah, o quê? O ficou. Ah. <risos> Nossa, que horrível. Eu trouxe uma tampa de vaso. Ah, mas lá tem umas privadas ah, que, que jogam. Privada, o o jatinho topa, Isso, né? Fudido. Mesmo. Muito legal aquilo. aquilo Todo é... um... eu, sei, eu não conheço, nunca fui pro Japão. Mas falam que lá é um lugar muito louco. Cara. Muito louco. Eu fico vendo um programa que eu vejo tem restaurante que você come em privada. Tem, algo, tem. Pra... Não, é, não é prato. Eles você adoram privado. Vem uma privadinha com a comida. Não é, não é privada suja. Não, é. É só pra é, você... É, é o estilo. O estilo. Aí tem um que você come com gato, outro que você come que é uma cabine de avião, igual, igual avião. Idêntico. Com aeromoça te servindo. Tem de tudo lá, cara. Meu, eu fico vendo e falo, cara, que... Que lugar louco, cara. Mas esse vaso é maravilhoso, ainda mais no frio, cara, quentinho. Você vamos sente? bola pro Japão <risos> com ele? É louco. Bora, você quer véio. ir, bola pro Japão? Leva, vamos, vamos, vamos passear, levo, vamos. Vamos, vamos. Vamos pro Japão. Você vou passear, velho. Bora, e, Bora. Passear. a gente faz show lá, faz um, faz um podcast, podcast show, fazer o, lá. Faz show, o tica ra lá no, vamos, em Tóquio. Vamos, fazer vamos, vamos em Tóquio. fazer, vamos fazer. Tóquio. Ia ser da hora. Entrevistar quem, mano? Falam que é muito legal, cara. O Jaspion passou na rua. Levo leva o Japa. Gente, mano. Quem que mora lá de brasileiro? O Zé eu tô aqui fazendo uma trip muito legal. Provavelmente. We've got to do